Tem nada como um tempo após um contratempo pro meu coração, e não vale a pena ficar, apenas ficar chorando, resmungando até quando? Não, não, não, não. Como já dizia Jorge Maravilha, Prenhe de razão, mas vale uma filha na mão. Dois pais voando Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Ela gosta do tango, do dengo, do mengo, do mingo e de cosca Tem nada como um dia após um outro dia Pro meu coração E não vale a pena ficar Apenas ficar Chorando, resmungando, até quando? Não, não, não, não, não, não. Já dizia, Jorge, maravilha Brenny de razão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 Mas tá...